Oi, Tecnologias Vivas para o Saneamento Ecológico, um e-book gratuito. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangue Neto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Chegou a hora da gente colocar algumas coisinhas no, no papel e aí eu preparei um e-book. É pequenininho, gratuito, o link está logo no começo da, da descrição. O que é que contém esse book É para a gente dar uma olhada geral né, no, no Programa Nacional de Saneamento Básico, na Política Nacional de Saneamento Básico, é, como é que está a coleta e tratamento de esgoto no país, mais de 100 milhões de pessoas no país continuam sem acesso ao tratamento de seus efluentes e isso a gente tem que, que resolver. Né? E aí está saindo agora um novo marco do saneamento no país, onde as empresas privadas vão poder atuar e é uma possibilidade então de você começar a atuar dentro da sua comunidade, de prestar serviço dentro da sua comunidade. Então os cursos que a gente está fazendo, o e-book que a gente está lançando é para dar uma ideia geral, os cursos que a gente está fazendo é para capacitar você também a prestar esse serviço dentro da sua comunidade. Então esses anos todos de estudo, de pesquisa, de práticas aqui em casa, a gente começa a disponibilizar para sua formação, então você quer resolver o problema na sua casa, ok. Você tem um pique é, mais acelerado e quer começar a prestar serviços nessa área de, de saneamento, né? de começar a resolver problemas dentro da, da sua comunidade, é, vem fazer os cursos, vem aprender, vem se capacitar, né? vem se qualificar um pouco, saber do que é que que está falando como é que faz as coisas então, o um e-book dá uma geralzinha nisso também. É, o e-book fala dos princípios de beládio e do saneamento ambiental domiciliar, é, fala sobre o que é saneamento ecológico, como é que surgiu isso, o que são tecnologias vivas e a partir daí isso tudo textos curtos é meia página. E aí em tecnologias vivas, a gente vai ver um punhado de imagens dando conta de diferentes sistemas de tratamento. Começa com umas quatro ou cinco linhas né, de, de texto, dando uma introdução e na sequência algumas imagens. Então a gente vai ver ali evolução de um banhado construído ou wetland construído para o tratamento de águas cinzas, evolução de um filtro vivo para águas cinzas, uma wetland e lagoa multifuncional para o tratamento de água cinza biodigestor e filtros biológicos também para águas cinzas, as lagoas multifuncionais é, para o polimento da água cinza, então o, o tratamento final das águas cinzas para o reuso mais seguro, é, um, decanto de, um decanto digestor, filtro biológico, wetland, linha de bananeiras para o tratamento de água preta, biodigestor, filtro biológico e banhado e lagoa para o tratamento de água preta, então, são dois sistemas diferentes, cada um desses são sistemas diferentes, com composições diferentes para a gente ir escolhendo. E aí, um, uma conclusão é, desse, desse trabalho e o, o e-book está pronto. Está né? pronto e está à disposição de quem queira. É gratuito. Entra ali no, no site, a descrição está no, no link, entra no site, procura pelo e-book, tem várias abas lá, uma delas é e-book ou um botão logo na entrada de e-book. E se você quiser aproveitar para ver onde é que estão acontecendo ou vão acontecer os cursos, é, acaba se inscrevendo em algum deles e amplia a sua capacitação dentro da área. Legal? Então por hoje é isso. Grande abraço. Até a próxima.